What's up, guys? E aí, galera? Hoje vamos descobrir por que Natal nos Estados Unidos é melhor do que aí no Brasil. Né? Por que no Brasil <risos> é melhor do que nos Estados Unidos? Vamos ver como vai funcionar. Eu tenho as minhas três razões porque eu acho Natal nos Estados Unidos é melhor e ela tem as suas razões também. também. Então, como você é mulher, você pode começar. Muito obrigada. Então, a primeira coisa é que o Natal acontece no verão, no, no Brasil. Não, não, não, não, não. Isso não é a melhor coisa. Mas deixa eu explicar. Tá bom. Quando o Natal acontece, <risos> quando o Natal acontece, as crianças estão Tem em que ter de neve. Verão. Tem que ter Mas neve. Mas eu tô falando. As crianças estão em férias de verão, então tá todo mundo nesse clima de férias, de curtição, de aproveitar. Muitas famílias fazem Natal na praia, então eles podem, tipo, curtir uma praia de dia, aí dia 24 à noite faz o jantar. Eu acho muito legal. Eu sei que neve faz parte do Natal, não sei o que, é muito legal, mas, gente, é muito frio, nem é tão legal assim, você não pode... Fica lá fora nem um pouquinho que você congela Mas Natal é sobre família Curtindo o é. tempo com família uh -huh. e tudo Dentro de, da casa Não precisa ser dentro da casa Dentro da casa com fo fogo com Fogueiro Colareira, Colareira. <risos> Então, eu sempre achei Chá, que... Chá, não... chocolate quente não, Eu sempre achei que Natal fosse mais legal no inverno Mas eu vou dizer para vocês que eu prefiro Natal no verão <risos> Depois de passar alguns natais aqui no inverno Bom, a, a minha... Isso foi foi uma boa razão eu, eu vou falar a verdade Mas a minha primeira razão é que Porque os Estados Unidos têm Natal melhor É porque temos neve Não não tem... A um, gente coisa... <risos> Não existe uma coisa melhor do que neve no dia de Natal. Mas Quando é que eu você ainda não vi. acorda e olha para fora e, e tem neve é, é uma coisa mágica. Pode ser. É que eu ainda não tive nenhum Natal aqui que nevou. Não tinha nem neve no chão, nada. Nada, é. nem.. Porque é sempre assim, a gente vai para o uh, Brasil cada tipo. Dois, dois anos, an Cada Natal. dois anos para Natal. Então ficamos aqui um ano, vamos para Brasil. Brasil. Esse é. ano vamos para o Brasil. E assim ano tá nevando bastante aqui. Então sempre quando estamos no Brasil para passar Natal neve aqui nos Estados Unidos. Exatamente, eu tô muito chateada gente porque eu quero muito ver o Natal com neve, porque aí seria bem clássico, né? O Natal mais clássico possível. Mas eu ainda não tive isso. É, então para falar a verdade sua razão não conta porque eu já passei Natal no Brasil e eu já passei Natal aqui quando tá nevando. Então eu ganhei um ponto. <risos> Primeiro ponto. Não tem ganhar. Não tem isso. Tem Ele, sim, eles sempre é que, tem. Eles aqui é falam quem ganha no final. Tá bom. Antes de continuar o vídeo, queria falar com vocês rapidinho sobre o aplicativo Cambly. É um aplicativo muito, muito útil para vocês que estão tentando melhorar seu nível de inglês ou começar a sua jornada de aprender inglês. O aplicativo vai te conectar com um tutor nativo de inglês e você pode usar os filtros para achar um professor que tenha os mesmos interesses como você. Então, se você gosta de cinema, se você gosta de esporte, dá para achar um professor e vocês podem ficar conversando. Então é legal porque a conversa fica mais natural para vocês. Eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo ou vocês podem usar esse código aqui na tela para ganhar 15 minutos de uma aula para provar o aplicativo se você é um novo usuário do aplicativo. E se vocês têm uma criança que está querendo aprender inglês também, eles estão oferecendo a primeira aula por um real, então também é uma ótima promoção para vocês. Então, de novo, eu vou deixar mais detalhes na descrição desse vídeo e é isso. Tá bom, e a sua segunda razão? Minha segunda razão é a comida. Que provavelmente ele fez a mesma coisa. É, não, aqui, não, não é uma das, eu, eu não gosto muito da comida daqui durante o Natal. É, não tem porque, em geral, as famílias aqui não fazem nada na, no dia 24 à noite, né? Tem famílias que fazem tudo, mas não é parte da cultura. A parte da cultura deles é acordar no dia 25, as crianças descem pra ver os presentes que o papai não deixou, tudo, e daí eles fazem um café da manhã juntos. É. Isso é o mais comum, né? De Natal. Mas tem janta também? Tem, tem, mas eu acho que vocês focam tanto na comida no Thanksgiving, que a comida não é tão importante no Natal. Não é, não é. E no Brasil já é o contrário. A comida na, na ceia de Natal é muito, muito importante. É uma das coisas mais importantes do Natal nas famílias brasileiras. Mas eu vou falar a verdade que, que não é muito, muito boa. Tipo, não é, não é uma refeição que você fica tipo... Ah, não posso esperar até essa refeição, desculpa. Desculpa ah, para eu todos. Com certeza, agora você acabou de falar para eles. <risos> Com certeza, eu vou ganhar. Se fosse tipo pecânia, coxinha, hum, pastel, um açaí. Isso seria a refeição <risos> mais tipo mágica para mim. <risos> ah, eu adoro a comida de Natal que a gente tem é um buffet gigante, um monte de comida diferente. Só gente, vamos combinar que a uva passa precisa desaparecer do Natal no Brasil porque ninguém gosta de uva passa, gente. Por que que continuam colocando esse negócio no Brasil? Mas enfim, eu acho que esse é um dos motivos do porquê o Natal no Brasil é melhor é porque a comida lá é muito gostosa. E aqui, o café da manhã é gostoso, mas não é tipo... Bem fraca a sua segunda razão, bem fraca. Qual então é a sua segunda razão? Minha segunda razão. É porque aqui nos Estados Unidos é, tem, tem um costume na verdade para um monte de feriados é, que as pessoas vão decorar as casas dentro da casa mas mais importante fora da casa para as pessoas na rua é, Temos algumas coisas aqui em casa <risos> uh, mas o mais importante é como a sua casa parece tipo na rua e aqui nos Estados Unidos tem eu vou passar alguns clipes aqui de alguns bairros, mas sempre tem muito luzes, muitas uh, decorações, muito, muitas coisas. Na verdade eu vou passar um clipe da casa dos meus pais. É uma <risos> história muito engraçada, o ano passado tinha uma menina que bateu na porta dos meus pais e falaram Ah, na verdade era a mãe da menina e ela falou, ah, minha menina. Minha filha falou que sua casa é a casa mais legal de todos no bairro. É, o e... pai dele ficou todo bobo, assim, tipo, ai ah, é! Yeah! E era uma menina o quê? de 7 anos, 8 é. anos, e ela achou a casa mais bonita do bairro. Quando, quando você está decorando as casas aqui, é uma coisa que as pessoas realmente têm, têm muito tem orgulho. orgulho. Das decorações. Yeah. É. é muito legal ver. Eu, eu vou falar também que algumas pessoas. Tem, tem uma casa que eu vou, eu vou gravar um clipe para vocês também aqui. Que <risos> é. Casa é, é demais. <risos> Eu, eu não queria uh, ver a, a conta da energia desse mês uh -huh, por, por causa do, dos tantos luzes, né? Muito, muito. Uh, mas tem é uma coisa muito, muito bacana sobre o Natal aqui nos Estados Unidos, uh, como as pessoas têm orgulho de decorar e colocar todas as luzes nas é. casas. É In, muito legal. Infelizmente, assim, pelo menos em Curitiba, né, como uma cidade grande, todo mundo mora em prédio ou em casa com muro. Uhum. Então geralmente as pessoas decoram muito dentro de casa, dentro da casa dos brasileiros realmente tem muita decoração, mas é muito difícil ter algo lá de fora, porque ninguém vai ver de qualquer jeito, é. tá tudo né, tampado, tudo com muro, cerca, então realmente... Vou dizer que eu adoro isso do Natal aqui nos Estados Unidos. Dois pontos não, para Brian Não, você não ganhou dois pontos. <risos> Gente, não. Bom, e a sua última razão porque você acha que é Natal melhor no Brasil? Essa é que eu vou ganhar assim disparado. Essa vale cinco pontos. De tão boa que é. Então vamos ver. É que bom, aqui nos Estados Unidos a maioria das famílias moram longe uma da outra. É muito comum os pais morarem num lugar. Irmão, irmã, avô, tio, é muito difícil que as famílias morem todas na mesma cidade. Então, para se reunir pro Natal é difícil, porque, né, a passagem nessa época é cara. E no Brasil, gente, não tô falando que são todas as famílias, mas muitas das famílias, a maioria mora na mesma cidade. Então, as festas de Natal do Brasil são muito mais legais, porque tem muito mais gente, é mais família, é mais... eu acho bem mais divertido, enquanto que aqui os Natais... Pelo menos os que eu passei com a família do Brian são menorzinhos e tem tipo, às é. vezes a irmã dele conseguia vir, às vezes não E eu, eu gosto de ter bastante gente em volta, assim, bastante família Porque pra mim é um feriado de mas, família Mas o que acontece quando você não gosta da sua família? <risos> Bom, daí é um problema, eu amo a <risos> minha família, então se reunir Na verdade essa é a minha parte preferida do Natal Sempre foi minha vida inteira, até minha família inteira reunida e curtindo um ao outro. E sempre foi muito gostoso. Nunca teve drama. Então pra mim, não sei, né? Vai que a família de vocês tem drama, vocês odeiam essa parte do, é. do Natal brasileiro. Mas eu pessoalmente amo e você sabe. Você é, sabe que sei. essa é a minha parte favorita do Natal. Eu sei. Bom, e a minha última razão... Nem porque... precisa falar, já perdeu. Ah, ok. Acabou <risos> o vídeo. Tchau, gente! <risos> não, aqui nos Estados Unidos... É... Eu vou falar também que eu gosto mais do sistema de abrindo presentes aqui nos Estados Unidos, no dia 25. Em Natal você abre presentes de manhã, no, no dia de Natal. Dia 24 não... isso não não funcionaria aqui nos Estados mas Unidos. Mas isso é só tipo de família, geralmente papai, os presentes do Papai Noel a gente abre de manhã. Eu sei, mas enfim. Temos um costume aqui nos Estados Unidos de colocar os stockings na... como que é mesmo? As meias. As me ah, sim, as meias, mas no fireplace. No, na lareira. Na lareira. <risos> e você coloca, tipo, todo mundo tem, tem uma meia é, com a letra do, do seu nome, né? É e tem os presentinhos, né? É, são, são lembrancinhas assim, é, tipo é. imã de geladeira para as crianças, umas bolinhas e é, isso é. lá. Os brinquedos tipo mais pequenos, é. então. Ou você pode começar quando vocês estão uh, abrindo os presentes, você pode começar com as mais pequenos, ou você pode guardar para o final. Isso, é. É. E eu, eu acho isso muito muito bacana e é um costume que que não eu nunca vi. É, realmente, eu não sei se tem, a minha família nunca fez, eu vi pela primeira vez aqui, só que assim, dizem, os pais falam para as crianças, né, do, do, com o Papai Noel, que se eles forem crianças más, eles vão receber é, carvão dentro das meias, e se eles forem boas crianças, eles vão receber o que aqui se chama Stocking Stuffer, mas são uns brinquedinhos, lembrancinhas. É. E ontem mesmo a irmã dele já estava falando <risos> para o filho dela. Você não vai dormir, não? Eu vou ligar para o Papai Noel para ele colocar carvão na sua meia. O menino voou para cima para ele dormir. Eu achei sensacional, gente. Nenhuma criança quer ter carvão na meia, o maior medo. Não. Enfim, gente, vocês aqui são as razões porque cada um acha que o país faz Natal melhor então vocês podem deixar nos comentários quem ganhou a briga espero que vocês gostaram tenham gostado do vídeo espero que vocês tenham um feliz Natal ótimo ano novo e tchau tchau gente tchau